Fala aí galera, loucos por drywall, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com meu amigo Thiago e ele veio aqui buscar o banjo dele. É um aplicador de fita de papel, mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama de banjo. Então ele veio aqui buscar o banjo dele, ele, ele comprou, pagou, só que a gente ainda não ainda não tinha chegado aqui a, a ferramenta. Então ele levou a minha emprestado trabalhou com a minha. E ele estava falando que valeu muito a pena ele trabalhar com essa ferramenta, porque ele trabalha com a fita de papel, não é isso, Thiago? Isso. E aí, conta aí, Thiago, como é que foi a experiência com, com o Banjo? Então, é, além de você ganhar um acabamento bom né, e mais perfeito na, na, na placa, você tem uma agilidade muito grande né, e proporciona para você uma metragem, uma produção bem maior do que se a gente fosse parar, dar uma mão de massa, aplicar a fita, né? E essa ferramenta ela proporciona para a gente agilidade né e um bom acabamento quero agradecer ao professor aí né por ter é, me emprestado essa e agora chegou essa para gente poder trabalhar lá tá bom eu fiquei maravilhado que foi 180 metros falou foi, foi ontem foi 180 180 metros eu tô vendo até agora lá da obra lá estava aplicando agora de manhã e aí eu vim já buscar para fazer a, a troca né isso tá? tá legal então pessoal tem que olhar para a ferramenta ferramenta é investimento é, como ele falou, você quando não tem uma ferramenta, você vai ter que primeiro aplicar a massa, depois cola a fita, e ali não, ali você já sai a fita e a massa junto, só, depois só vem retira o excesso, e é muito mais rápido. Fica a dica aí para você que como eu, é louco por drywall. Valeu, tchau. Valeu, galera.